Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Esse vídeo é para mostrar para algumas pessoas que a sua realidade pode não ser um mar de rosas, mas é muito melhor que a realidade da maioria das pessoas, não somente do Brasil, com pessoas do mundo todo. Eu quero dizer que às vezes tem pessoas que reclamam. De barriga cheia, são pessoas que estão afundadas na futilidade, que tiveram a sua mente roubada pela materialidade, pelas coisas, tiveram a sua mente roubada pelas coisas do mundo. Ah, elas acreditam que a sua felicidade está nas coisas do mundo. E peço para mostrar para você que talvez a sua vida não esteja como você gostaria que estivesse, mas. Você tem um emprego, você tem um salário, você tem um teto, você tem uma cama para dormir, você tem um prato de comida na sua mesa, você tem uma família, você tem roupas para se vestir, você tem o um básico. Né? A Bíblia fala que nós devemos nos contentar, sim, com o básico. Todo mundo quer ter muito. Mas, se você tem o básico, você deve se contentar com isso. Eu vou ler esse texto e depois eu quero mostrar um vídeo para você. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim, olha. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto, quando estou fraco, então sou forte, essa é uma pregação apostólica, a pregação do apóstolo Paulo. A pergunta é, o pregador, os pregadores, os quais você escuta, eles têm te ensinado que você deve sentir prazer nas necessidades? Eles têm te ensinado que você deve sentir prazer nas perseguições, prazer nas injúrias? Eles têm te ensinado que você tem que sentir prazer nas angústias, tudo isso por amar a Cristo, ou não? Ou eles têm te ensinado que se você tiver necessidade, é porque você não tem Deus na sua vida. Você tem que analisar isso para você entender se esses pregadores são moldados pelo sistema ou se de fato são pessoas que estão te levando para a verdade, tá? Bom, tendo colocado essa peça, agora eu quero Analisar com você um vídeo, deixa eu só pegar aqui. Então, eu quero analisar com você esse vídeo, tá? Essa menina, ela é uma menina órfã, órfã de guerra, perdeu seus pais numa guerra. Então, o rapaz pergunta para ela: qual é o seu nome? Ela fala o nome dela. E ele pergunta: onde estão seus pais? Ela responde: eles morreram aonde eles morreram onde eles morreram eles morreram na guerra olha só o rostinho dela e ainda assim ela traz um ela traz um sorriso né no rosto mesmo ela falando que que perdeu seus pais na guerra e aí ele pergunta para ela você já tomou café da manhã almoçou ou comeu algo né aí ela ela começa a chorar né cara isso aqui é incrível é incrível porque porque às vezes você tem tudo você tem família tá você tem pai você tem mãe você tem irmãos você tem filho tem emprego, talvez você não ganhe aquilo que você gostaria de ganhar tem um prato de comida você tem um teto né e aí você vê uma criança como essa aqui né? que perdeu o pai perdeu a mãe não tomou café da manhã, né não almoçou e aí cara, você tá chorando você tá reclamando de barriga cheia você está reclamando de barriga cheia. Então isso aqui mano, é muito triste ao mesmo tempo. É muito triste, né? Porque é complicado. <risos> muito complicado. Aí a gente fica revoltado que a gente vê essas coisas acontecendo aí. Né? Os corruptos dizem que agora querem cuidar da vida das pessoas. Querem salvar vidas, né? Você sabia que quando eles fecham a cidade eles vem uma verba alta para eles, para os cofres. Você não sabia, né? A gente está cuidando da vida das pessoas, né? A gente vê essas coisas acontecendo, o maior problema da humanidade, o maior problema de saúde da humanidade que, que tem matado muito, de fato, é a fome, tá? É a fome é o que mais tem matado. Então tem esse vídeo aqui, ó. Olha só. A fome é o número um na lista dos 10 maiores riscos para a saúde, cadê? Eles não, não gostam de cuidar das vidas? Porque que ainda tem tanta gente morrendo de fome? Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro, então, os governos têm dinheiro. E por que que ainda muita gente morre de fome? Né? Por que, que não colocam esse mesmo esforço que eles estão colocando para fechar tudo, para salvar, supostamente salvar vidas, achatar a curva e tudo mais? Por que esse mesmo esforço não é colocado para de fato salvar vidas de fato? Pessoas que estão morrendo de fome, como crianças como essas aqui desse vídeo por exemplo tá olha só o que diz a fome ela mata mais pessoas anualmente do que AIDS malária e tuberculose juntas juntas se você pegar esses números de AIDS malária e tuberculose juntos e você comparar com o número é, desse problema que nós estamos tendo agora que não é bom ficar citando muito nome você, você vai ver que o número é muito superior então, é hipocrisia. Tudo isso é uma hipocrisia. Tá? Eu até assisti um vídeo agora há pouco do presidente perguntando aonde que foi o dinheiro que ele colocou para os estados, para os municípios. Aonde que foi? Cadê o dinheiro? Né? Então, pessoal, é uma hipocrisia. Aí você tem aqui ó, essas pessoas que estão aí passando por... Dificuldades verdadeiras, não tenho o que comer, né? Às vezes não tenho o que vestir. Aproximadamente 925 milhões de pessoas no mundo não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. Você tem essas situações aí e você vê o silêncio das autoridades, o silêncio no sentido efetivo. Você não vê, não vê a força deles sendo empregada de modo efetivo. Isso significa. Que uma em cada sete pessoas no planeta Vai para a cama com fome todas as noites Então se vê essa grande hipocrisia Isso de fato é revoltante sabe? É revoltante E assim, a gente não tem muito o que fazer O que nós temos que fazer é orar Orar, clamar de fato ao Eterno tá? Para que o Eterno possa entrar com providência né? Os governos estão aí, os líderes estão aí a gente não sabe quem é que tá por trás deles Manipulando tudo Mas a coisa tá sendo feita A coisa tá acontecendo A coisa vai piorar A coisa vai se intensificar Eu tenho informações que eu não posso trazer assim para você Até pensei em abrir um canal Em alguma outra plataforma Onde não tem essas restrições absurdas, tá? Mas acaba que eu não abri esse canal não, não sei se vou abrir também Não sei nem se vou continuar com o meu canal Eternidade Passada no YouTube Que ele tá censurado já Não sei quanto que eu vou poder voltar a postar nele de novo, o canal Existência Eterna já recebeu já um strike também, por conta de eu estar falando da inteligência artificial então, eles estão nos calando a coisa está ficando feia as pessoas não estão despertando muito pelo contrário então, o que eu posso dizer para vocês? Vamos orar, tá? Então, eu criei um grupo no WhatsApp, vou deixar o link. Quem quiser entrar nesse grupo, é um grupo de oração. Fazemos uma reunião nesse grupo, também uma reunião por vídeo, né? Reunião, sala de vídeo. eu quero te convidar para estar tá entrando nesse grupo, porque a oração é a única arma que nós temos, tá? É o momento de nós nos juntarmos em oração de fato, tá bom? O mal está aí, a semente da serpente, os raças de víboras estão aí, estão escravizando a humanidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e ainda tem gente que passa pano para eles, que é advogado da serpente e o tempo todo eles estão aí escravizando a humanidade, tá pessoal? Então, não chora de barriga cheia. Agradece a Deus pelo prato de comida que você tem, pela família que você tem, pelo emprego. Ainda que você ganhe pouco, o emprego que você tem, tá? Agradece a Deus. Eu tive que tirar o som aqui, porque... Pra não ter nenhum problema, né? De direitos autorais, porque tem um fundo musical aqui por detrás. Mas você vê pelas imagens, o que isso aí tá acontecendo é no mundo todo, tá bom? É... E essas coisas daria pra solucionar Se nós não tivéssemos tanta corrupção Tanto salafrado, tanto safado Não é só na política, não Na religião também Tanto passador de pano pra, pra, pra serpente Teria solução, tá? Mas então tá aí, então é uma guerra Você tem que escolher logo o seu lado Você não pode ficar nesse, nesse discurso morno, tá? Esse discurso aí de água e, de, de, de, de, é, água com açúcar Entendeu? Entendeu? Tem que escolher seu lado, partir para a guerra mesmo Entender que vai ter sofrimento, vai ter perseguição Se você não está incomodando ninguém, se eles não estão censurando o seu vídeo Não estão censurando a sua mensagem Meu irmão, esquece, você está no sistema tá? Então, se eles te censuram, o que, que nós lemos lá em 2 Coríntios? Se eles te censuram, se eles te perseguem, até porque você está do lado certo Senão, não teria sentido, né? não teria sentido você estar do lado certo você não recebe censura, não recebe nada vou, vou ler aqui de novo pra gente é só abrir aqui por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições então se não, não há perseguição se o sistema não se sente incomodado com você presta bem atenção o que, que tá acontecendo tá? se o sistema não está incomodado com você então você simplesmente é só mais um, um colaborador do sistema, ainda que você não saiba disso.